Três, não dá nem pra esperar mais. o bicho. É a máscara dele, feia, né? Por que? Porque eu a Minha filha, você não esquece isso, não. Você amou é, papai? Muito. Hum. Muito ou pouco? Muito. Hum. Então, diz aí como é que você o é, papai? O que é isso aí? 10? Meu Deus, tudo isso. Aqui é o girafo? Então, aqui que é girafa? Então, o é girafo? Porque a gente relaxa um girafo, hambúrguer e batata. Entendeu? Ainda morri ainda. <risos> hambúrguer e batata no girafa Uhum. Meu Deus. O girafo tem tantas coisas todas essas coisas uhum. e o que mais fala aí papai Eu